Quer saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Saiba que emagrecer sempre foi uma boa coisa de se fazer. Sim, tem muitas formas de emagrecer. Tem como emagrecer fazendo dieta, tem como emagrecer fazendo exercícios físicos, tem como emagrecer, uma é mais avançado, ó, cirurgia bateria, bariátrica, se não me engano. Aquela coisa de reduzir o estômago.